Como é que é pessoal eu sou o muito bem vindos Ora hoje temos Layers of Fears Um jogo de terror Que eu já não faço há bastante tempo Já não é a última vez que fiz um jogo de terror uh, E eu não gosto muito de fazer jogos de terror Porque mete um bocadinho de madinha E eu não tenho um coração muito bom para aguentar estas coisas Mas vamos fazer o Layers of Fears foi-me cedida a chave E desde já o meu muito obrigado uh, à produção por me ter dado aqui a chave Para poder fazer um vídeo para vocês Uh, eu vou por aqui já continuar eu não tive a oportunidade de jogar o primeiro portanto eu não sei exatamente se isto é uma sequela ou não sei que é onda de terror e é o que eu vou jogar agora uh, aparentemente nós fomos, somos um, um ator e fomos contratados para ir, ir para um barco e vamos fazer a história de um barco aparentemente estragado está né? aqui cheio de porcarias precisa de uma espécie pinturas, fogueiras <risos> fogueiras dentro de um barco olha que coisa maravilhosa que coisa maravilhosa de se fazer ora temos também alguns problemas aqui de água portanto este barco não estará em grandes condições temos mais fogo sempre importante o que é que terá a acontecer aqui? vamos logo assim? uma casa na árvore mas é tipo uma pintura de um, uma criança. Isto vai ter crianças, meu terror e crianças. Oh, oh. Tem aqui um, um nevoeirozinho. Vamos passar pelo nuvór, nice. Aí. Mas é um nevoeiro só, só, só aqui. aqui preto. Se calhar por causa casa d'água. Uh, ah não, aqui também tem algum, também tem algum fumo. Um barulho, não sei se parece passos mas não, mas acho que é uma, ui só para ir para ali pressione e mova a porta para abrir ok uh... ah, yeah, isto a ideia ser, uh... ser desenhos de uma criança portanto vamos encontrar um um small devil de certeza uh, ok, vamos aqui uma porta posicionar e mover ah, fixe Eu posso... peraí, posso mover devagarinho tipo como se fosse entrar à sucata <risos> <risos> okay. uh, e vamos abrir Sabia que tinha uma merda de uma criança Pena, pena o que é... <risos> mas quase conseguiu o que? The morning Atos 1 um. é 1? Um, um? Parece um L. Um, se conseguimos o quê? Aquilo era mostrar já a parte final? Hein? Temos o. O miúdo e uma gaja? E uma. A velha? Não se desculpe. Você vai. a ver. excuse. E assim você. Ah lá, estou. Estou. Loja. Os brinquedinhos estão no andar de cima. Ok. Vou fechar os meus brinquedos. Teste, não Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Estando 1, 2, 3. Estando 1, 2, 3. O que é isto? Construir a personagem conecta as memórias, sonhos e medos. Não, não só sonhos. Não quero medos. Preparo-se para o grande papel. Mag? Não faço ideia. O que é isto? Um bilhete? Espero que esteja bem, esteja focado no seu melhor. Um lugar especial. Está bem. Encontra a tua motivação Ah isto é o que estava ali no quadro Constrói o, o teu personagem Acredita em mim vai ser merecedor Blá blá Ui pera Dá para ver mais aqui Ah isto sai Tudo ardeiro o barco mas mas A merda também nervar me isso Ok vamos embora abrir não, estou fechado. Ui, tem aqui outra. Ah, é para fora. Ok. A torneira. Vamos abrir a água, gastar aqui a água toda, puxar o troculismo. Alguém okay, teve fazer qualquer ou não? Não. isto ah, está para mexer em tudo. É, mas é melhor fechar, né? não é? Não. Isto temos água, isto já está, mas agora não conseguimos. Aí já está. Close. Por favor, obrigado. Temos que ir lá para cima, não é? Já disse que tinha lá em cima os nossos brinquedos. Pois nada. Au. nada. Por do sol e tal, mas não tem nada. Um o Ok, o so corpo está pronto como pediu. The real, uh, royal, real. The real was delivered shortly before departing. O que foi entregue antes de terem partido? Deixa-me okay, ver se não há ali nada. Aqui não. Ui, estava aqui um quadro. E outro. Já, já me veram. Isto tinha havido quadros mesmo. Tem quadros agora. Ok. Aqui vai. Isto. Vai preparar o tá? cartaz. Preparação. Explore. Where am I. Where I am. Agora não faço ideia. Sei que estou num barco. Quem eu sou. Sou um ator. Uh, pouco mais. Pouco mais. Ok. Bomba. É yeah, cinema. não vai ser bom, né? In this time, plays the parts of many men. He observes the others. <coughs> the others watch him. He's expected to behave properly. Yeah, One well. worlds that aren't really there. He puts on masks. E ajusta de acordo. Cada masque é um Each Cada character. Character, layer. Hum. Vamos a falar layers de atores, então, Temos né? calling out a a falar do diabo. que estranho estas imagens. Sabe-me que é? Eu que é? é tipo um manequim mas aparece fogo, aparece agora aqui uns pequenos demónios. Olha lá, aparece, não é? Ah, são formigas. What the fuck? São formiguinhas. Mas tinha um viado ao início, não era? homem deve jogar uma parte. Ok. E seu. Is a sad one. Ah, Tinha que ser, né? O nosso tinha que ser triste. O nosso? Digo eu que é. Atum The Morning! Ok. Então aqui não temos mais nada, né? É a mesma coisa ainda. Vamos embora. Mas isto muda assim? Como pedido do diretor, esta secção foi fechada. Todos os passageiros e tripulação. Ok, isso. Senhora, fechado. Não é nada. Filho, não é nada. Oh, puta do caralho. Partiu, é o puto, não era? Era o puto, de certeza. Filha é da mãe, ok. O capiano, não? Não, ui, estão um barulho do craças aqui. Vida, vida, vida, vida, última porta. Okay, não está ninguém a jantar mas esta zona foi foi fechada né não tá é nada aqui para peneirar a massar fui um bonito listen once you get there just do what you have to do get to the set and build this character for him that's all that matters é é é é caria de demónios aqui é só é só o que interessa não é sobreviver nem nada este música creepy desliga-te ok temos duas portas temos uma ó oh. agora temos cá fora vamos usar a lista não há nada chave, vai ne ei aqui nada e caros how much you hate the sea telling you não há oh, ideia mas estou a começar a odiar aqui não há ninguém fechada aqui não me parece E havia outra porta trancada aqui não há nada então temos o que? descer? É tche? descer ou subir? dá para ir para um lado para o outro e quando é que é o filme de ral vamos descer, né? Para a é? se faz agora Ah? Ah? tudo All third class passengers, this way, please. Eu okay. é já vamos para aí, deixa eu ver se ali não há nada. Ah, esta porta está fechada, basta-me muito escuro, muito escuro. Ok, vamos para aqui. Ah, foda-se esta merda das portas a fecharem! Meu Parece sempre que alguém abriu uma porta ou. Ui. O barco também. Faz aquela imagem. O barco também anda para um lado e para o outro. Não é normal. Não é? Estamos no mar. Obrigado. Esta está aberta. é se A porta. Parece que temos aqui uma notazinha. Protetails aqui wrap, But our trust source claims that the project has found the stars. O é que será a estrela? Será que somos nós mesmo? E nada. Acho a cama não. Mas botas. Ok. Oh food. Não teja aí ninguém. Chafes, a se lá para dentro, é, Vamos embora. Quer alguma coisa? Não, nada e por aqui, ok. okay. trancada, será que posso olhar? não kidouki ir vai né Este. é abre a gaveta o cara não está o pontinho aqui Não uma chave Vou pegar uma coisa ou não oh pentuinha Ah, pesquinha puxar a porta, tem que ter um pontinho mesmo aqui ok, podemos desligar isso até agora tá bom tá, tá bom isso, não? não fiz nada, estou baseado pular aqui na sala chegar isto era a noite acho que isto à a noite, tem que ter sido bem bom Ok, Security Officer, Chief Security Officer O novo operador afirma para na próxima semana Company holds a person responsible for enforcement A companhia vai nos ajudar, né? é? Prepare all the guards for details Briefs Preparar os guardas todos para os detalhes Um resumo dos detalhes Be aware that the end of prior incidents, Que incidentes, meu? Oh, então, então, já não estou a gostar Já estou a dizer que entraram para aí, gays não eram chamados? Vamos ter. Posso já chave aqui? Mas posso. Teoricamente o quê? Vão entrar para aí, estúpidos que a gente não conhece prova. Se a gente não conhece, já não basta. Já não basta os gajos da... do filme, o ok? que é que eu estou a fazer-me querer assustar. Eu vou ter gajos desconhecidos a assustar. É? Oh! Ratinho, foi o retinho. Oh, olha um seto. Never met the guy in person, but few people have. That's why you hear all these rumors about him being broken or disfigured, all that nonsense. All that nonsense. Aí okay, que era só um ratinho, não sem stress, nenhuma grandes problemas. A Ui, tem aqui umas escadas. Rato não fecham portas, meu. Rato não fecham portas. Oi, oh, um martelo. Posso pegar o um martelo? Não? O que, é que eu abri esta perna? Ah, corra... tático de um código, oh, um número eh é. é. não red hero okay. vamos bem, vamos bem, se passou nada se passou nada esta merda faz, faz nada né uh. Vamos no outro lado, outra vez é não é? Caraca, ah, é, isto está sempre a mudar de, de plano. Como é que a gente consegue curar o caminho? Isto está sempre a mudar. Não dá, não é? a porta, não me assustas agora, ok? Uh, ok? A porta? Ok, temos aí. Porta. Só uma porta. Não tem nada. Ora tem sabonete Para limpar o, o cocó que está a sair. Não? E é aquilo? Ah, vemos lá fotografia, pá! Ok, a altura que eu se estive... Ui, pera, deixa eu ver se tem alguma coisa no verso. Não dá para ver nada. Oh! Ok, sim senhor! Fecha Tem água. Ok. Aqui dentro. Ui, tem mais uma coisinha. esta... Está muito bom, O número ali 11, é isso? Já. Onze mas... Só para perceber o que é que é. Ok, mas fica aí com aquilo, achievement. Eu posso fechar a porta? a gaveta. Ok. baixa baixa debaixo. Isso. Debaixo não tem nada. Ah, fecha. ninho Ok. Eu já posso abrir esta? Aha! vi para ali. E não vi. Olha. Ah, vai? Ah, vai? Há nada. Oh. Uh. Não é uh, nada. parece que vamos ter que ir ali para a, para a porta. Uh. Ei, tudo bem. Mas minha está fechada, né? Ai não, oh. ai não. A ninguém. Ai. Garrafas Não há nada Oh graça Ixa, Ixa Ixa, Ixa, Ixa Ui que sou estúpido o computador pá Vai pôr as animações para a tua prima Ok eu tenho aqui uma porta fechada posso posso posso abrir Guys okay. got a reputation makes his actors jump through hoops before he even lets them on the set Supposed to ser some new method de criar o personagem? Buncha fãs assim vai Anda tu para aqui ó oh. Estúpido. uma porta. Anda cá tu, anda cá tu. Fazer o papel. Se so eu quero é sair daqui. Ok. Vai. Ah, Arivala, senão. Então, what if the guy's a little nuts? He's a director. It comes with the job. I mean, what's he gonna do? Kill you? Espero que ser, não, é? não, mas é, mas é uma uma, uma opção. Outra vez aquela névoa. É uma opção, né? Sozinho num barco. Não tem ninguém a ver, né? a Ah, tu achas? Tu achas? É, se eu vi, toma, vais assustar a tua prima. Tu achas? Tua oh filho, agora já, já já achas? A porta? Não, não. Aqui. Uh -huh. Ok, portas a fechar, não interessa. Ui, tem mais um papelinho. Ai, estou tenso. Uh, uh, Most have already aware the Hollywood motion picture that is going to be shot in the bottom. Ok, boa nota do, do barco para todos os oficiais a dizer que. Já sabem que tal que nós vamos estar. Nós digo eu, né, espero de ser eu o único ator, elogios, dentro do barco. Eles têm que seguir estritamente aquilo que foi dado. Ok. Não nos podem causar distúrbios. Então okay, o que é que anda aí? Não é o pessoal do barco, o okay, que é que anda aí? Lá? Posso ter eu ir ali? Vês-me a nada? Deve ser, não é? Não uh, dá para rodar isso. <risos> oh, crass, não vês nada. Pode roda, roda. uma luz. Vamos embora, vamos embora. <risos> ui, ui, ui, ui, ui. Tem luz do outro lado. Do outro lado, Do you o que o que before the world told you who you should be. Ah, tá muito perto, cara. Não, não. Ai, querer. Não quero! Não quero! Estou muito bem assim na ignorância! Mais uma nota! Tantos tentaram ser grandes! Se ao menos houvesse uma escolha! essa escolha! Só tu podes trazer esta personagem! Ai, a vida! ao morte, pelos vistos, né? Mas isto não era um puto, quer dizer, não deixa de ter miúdo ou creepy é diferente. Ah! da florzinha. O que é que florzinha meu? Aqui que é alguém que a gente não viu? Fala, se um quanto há nada estranho. Ok, ao menos alguém acredita em mim. Miguel Wake up, Mr. Hardy. We've got to get out of this godforsaken prison. Before we rot, não o número. Ah, ok. Oh, caraças! Ah, merda. É o que dá, não fazer manutenção na porcaria do barco. Pois aí. É... Ui, tem ali o número. 384. Mas é esta porcaria, né? O isto? Piratas? Um desenho de piratas? Tive outro quatro. Ah, uh, tá bem. Senhora! Senhora! 384 oito, quatro. Ui, Ah! Uh, ah, três. Não deu estalinho, ok. Oito e quatro, easy. Okay. E bem, e bem, né? não tivemos nenhum único susto. Portanto, estamos a ir muito bem. Dá é uma mala, oh, oui. Are we really going? Lily really? hey, I'm That's Captain Baines to you Mr. Hardy. Remember the name quartermaster or I'll have you walk the plank. After Bane, Bane, no. Né? Well this Captain Bane. Hola. Uy, another otro. Quis, né? E falta aqui qualquer coisa no chão. Ah, então tem que ser no. O no... que? Okay. Uh, tem que ser no momento certo. E há ali da. Ok. O tal onde? Agora. Ah, aí agora! não, ok, merda, posso parar isto não, não, ah, posso parar, mas é mais fácil, ia ia, ei, obrigado, espera, oh, se assim dá, não? Fazer um bocadinho Tá bom? Não. Oh, com caras pá. Tá oh. bom? Ah, merda, onde é que tu estás? Ah, mais um bocadinho, ok. Mais um. Um de quem nada. Uh, deve estar tá bom. Igual. Filho do uma Posso para andar, né? Oh. Então agora ah, abriu ali aquela cena. Oh, Puta, vem, okay. tudo bem, tudo bem. Lá. ver o que é que é que consigo ver? Oi consigo espera se consigo ah para sair ali por trás olha deixa-me passar não Queria... ah para subir aqui as escadas posso boa este é these images memories of you they've been haunting me and yet you cling to porque sem mim você não tem nada. Ok, não digas que esta é aquela gaja. Estava tipo ao início um puto. ei okay. acabou a música creepy. Oi, já tinhas? mais à porta. Ah o barco tá outra para... Olá. Estás muito bem amigo. Ok. Aqui não interessa que não tem seta. Tem duas setas aqui, uma aqui fechada. Portanto é para aqui ok. Não tem nada. Ai, Do manoquim, pá. eu tenho que fazer agora? Tenho que vir dali. É alguém? Que é chatinhas. Aqui é chatinhas. Agora estás aqui, ô cabrão de merda. chatinhas. Eu chego aqui, né? Ah. I'm back, Mahardy. Scouted out the whole area. Looks like there's a trail we can follow. A trail? Aye. Left by fellow pirates, no doubt, to lead us to a safe harbor. Eu gosto de safe. Ninguém, meu, como é que tá? Como é que tá a imagem dela ali? Se não tá aqui ninguém. Alguém aí de baixo? Não? Alguém aí? Não? Ok. Dois. Um rolo. É o rolo daqueles de fotografia antigos. O número dois em cima. Ok, mas não há aqui nada. Portanto, vamos. Armário, Fechado. Ok. Ok. Meu friend, oi. Olá. O Bruno não estava sentado. Não estava, não estava sentado, não estava. Não estavas <risos> em pé. She is Mr. Hardy, the fastest vessel ever built, ready to set sail for the land of the flame. Nada. I don't see any sails. small, most likely a child. I gave chase but could not find anyone. I estamos isto que estamos a ouvir é, é, os miú, é o miúdo que entrou, aquele que não estava no início. Vitas, não é nada, e já vi, já estava a passar isto. Os putos é que andaram aqui a fazer desenhos, meu. Por aqui Vamos à zona do palco É isso? Ok Vamos subir vamos te mexas, ah? Agora temos ali uma vamos te mexas Alçapão, cuidado, temos outro aqui, cuidado, fechado meu, posso rodar isto é, ok, está aberto agora, ui está, As setinhas e aqui está no é mesmo é. vamos embora levantar aqui não umas dos piratas a vast Mr Hardy too many of them scurvy dogs to take head on Lily really? I want to go home. <risos> Eu quero oh. ir para casa. Master, se em Ou fogo, Dá isto? Não, mas tem aqui alguma coisa. Uma chave, ok. Vamos embora, sai daqui, sai daqui. A chave eu vi dali, este sol está demasiado forte. Ui, pera, está aqui um sino. Ok, está tudo mais calmo. Um, Ela espaço ali VIP, não havia, não Não é só minha. Não, não lembro de ver isto. Ok, estamos e bem. E ficou tudo preto e branco. Note: Made to order. One study who chest uh, build entire of old walk. With heavy iron beating, additional leather straps and carrying handles on the side, large enough to Fit a grown man. Não acho muito boa piada isso. Saber que eu posso querer lá dentro. Hope you'll find work of satisfaction. Que raio é que havia? Porquê? Porquê é que encomendaram um caixão? Ou oh, Não é um caixão... Caraca. Não é um caixão mas é, é um baú. Olha está ali mais coisas, era só Nag, agora Ernagman Era um caixão? Um caixão não, mas é um baú para lá Uma pessoa Não acho muita piada é isso Esteja pronto para voltar? What? Já pode para voltar a isto é para me ir embora. Fico de sítio. Estou e aí, banco olha o banco. Tem que seguir isto. Tem nada, meu. Tem os bonecos. Os bonecos aparecem assim, meu. Um X aqui e não. Fecha. Depois tem é outro X ali. Não tenho nada. Ok, o, quê? o que eu havia de querer correr? Oi, oi, oi, oi. cheira-me que não posso Ficar na luz, né? Aqui? Não, não. Aqui temos chaves. Ora, 10 para a direita, 80 para a esquerda. Vou ter que cantar essas merdas 10 para a direita. Deixa-me aqui 10 para a direita, 80 para a esquerda, 40 para a direita. É o que? Tipo um. Ah, vamos roubar o banco. Isto é tipo. Cheguei. Isso é tipo o código do. do cofre? você né? Ui, dá para ver isto outra vez? Eu sei que você fez isso. Você matou-a. Ah? A verdade é. Foi ela me Slowly. Tudo isso. Não quer saber, não quer saber disso. Ok. Ui! Apanhados. Ah, nice. Ok, estamos indo ir hein? E agora? Ao cofre! Fecha, fecha, fecha! Mas temos a certeza que estamos nós aqui. Isto ah, isto não dá porque tem que abrir o cofre, não é? Então peraí, peraí, como é que eu faço isto? Ah, é 10 voltas, será? Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. Às vezes é que não é 80, não é? Deve ser 8. Digo eu. Uma. Duas. É só isto? Então não é o cofre como eu pensava. É. Ah, tem aqui o código também, ó. Tá a brincar comigo, né? Não. Ora, até ao 10. Boa. Agora à esquerda até 80. Ok? E agora 40. Eu anotar esta porcaria. Uuuuh! Chirregues! Oh. Não! land we've seen behind shut eyes The one of bright shores caressed by tide Where there's no pain, no fear, no fury, no lies I there, there. We shall stand tall. A heart full of pride. If your dreams are bold and by no man bound, if your soul is strong, unlike any other, able to build walls or tear to the ground, then yours is this world, my little brother. My little brother? O meu teu Podes dizer-lhe para não o fazer? Faz uma fotografia e não há não ver se um cu. Tudo bem? Tudo bem? Fecha, fecha. Ui, tem aqui um pontinho. Oh, outra vez o viado, meu. deixe uma porta. Espera aí. Faz qualquer coisa. Aqui um gajo. Tem um gajo. Isto é uma porta. Será que se eu fizer assim consigo entrar na borda? Que cool! Que Porra! Problema de mosquitos ali. Ai, que é menor está deliciante. Visto. É para espreitar aqui pela luz. A fotografia do barco, Ou da altura em que estiver construir o barco, né? This fellow is wise enough to play the fool e hey, chada aqui. Onde? Ah! Olha aquela cena! Figures, faces, voices from the past Wrapped in a heavy old band O que que eu passo por aqui? Você vê ou não? Opa, tem aqui uma gaveta Para... Ah! E lá, tanta gente! Ah, dá pip aqui. Ok Granada Oh The oh, first thing to do is to get rid of it. Oh de mim não, de mim não, que so fofinho Dim não, ó, fiz uma égua Obrigado. Obrigado amigo Obrigado, és um querido Este mexivinho é para eu entrar aqui Mesmo tu és pá, fiz. não é nada, uma luz O acte creation always begins com um act de destruction. Mas o que é que tu queres destruir? Não destróis nada pá Recording. Ah, a sala de control. Oh. <laughs> one life ends, another begins. One life ends. The right one. Action. What? The right one. To catch the right one. One, one, mas diz ali para a esquerda. Why wait? Porque eu não sei. The right one. Ui, não, não. Aí? do for now. Por agora, ei, adeus. Okay. Oh, não, onde é que eu tenho que ir? Aqui é mais alguma coisa? Não, não. Ah, espera. para sair aqui para lá. Ah tem aqui uma porta Não fez nada eu peço desculpa mas Eu disse que era da direita hein? Não tem nada a ver com isso Tacos Lá. Bem Pessoal já fizemos muito aqui do vídeo uh, Eu possivelmente vou fazer a continuação agora tem um som estranho vou fazer a continuação uh, vamos ver vamos ver como é que corre o jogo está muito giro uh, já, já fiz aqui alguns sustos tem ali alguns uh, skate skatejumps estão interessantes e que o pormenor da porta está muito fixe uh, era um pouco de esperar que tivesse lá uma porta né para quem esteja habituado a jogar jogos de, de terror apesar de que eu já não jogo um há muito muito tempo um, mas pronto, estou a gostar Vamos ver como é que correm daqui para a frente E vamos ver como é que será A restante parte do, do jogo Se tem mais jumpscares ou não Espero que vocês também estejam a gostar Eu vou deixar aí embaixo o link uh, Tanto do site aqui do jogo Como do Steam caso vocês estejam interessados Este jogo vai sair para a Playstation e para o PC uh, Tenho ideia Que possivelmente também será para a Xbox Não sei, vamos a ver Mas quanto a vocês Beijos no próximo vídeo. Tchau, tchau.